Olá, como você está? Eu sou a Agatha, bibliotecária do IFSP Jacareí e hoje eu precisei estar aqui no campus para resolver uma questão administrativa e eu aproveitei esse momento para abrir aqui as portas da biblioteca e fazer uma gravação de um vídeo para vocês com esse fundo tão especial, um, um espaço que a gente sente tanta saudade, né? É, esse texto de hoje também é muito especial. É um texto autoral da nossa psicóloga aqui do campus, a Luiziane Schirmer, e ela fez um texto sobre Setembro Amarelo. E a equipe da Coordenadoria Sociopedagógica, CSP, onde ela trabalha, me convidou para fazer a gravação e o compartilhamento desse material com você. Convite esse que eu aceitei com muito prazer. Então agora a gente compartilha com vocês o texto chamado Setembro Amarelo, pela valorização da vida. Diz assim, é setembro, primavera, eflúvio de corpos dançantes, paira no ar, tem um quê de primo inverno, aconchego e chego perto, desse outro, verão, o calor que emana, a energia que acolhe, tem um quê de outono também, bons ventos trazem as novas, a leveza dos dias, mensageiro de sonhos força cíclica, vibração, renovação e esperança, olhos que esperam e desejam e encontram, a vida há de fluir, é semente, é flor, é fruto, é primavera, bem-vinda era das cores, novas brisas, novos sóis, setembro amarelo ano de amar, mas elo. É o que nos fortalece, é que resiste, é que persiste, é que nos faz florescer. Obrigada por esse texto, Lisiane. Um abraço para você. Para vocês, boa semana.